bem mais do que uma planta e um tempero qualquer. Fica comigo que hoje eu vou te falar dos poderosos efeitos dessa planta na sua vida. Primeiramente, né, as pessoas entendem ele como sendo um tempero para carne. Geralmente a gente vai no mercado, ele vem misturado já na pimenta do reino moída. Ele tem algumas alguns benefícios químicos, né, usado para digestão, evitar, né, gases, ele é usado para chá e também para ajudar na, na regulação né, do nosso trato digestivo. Então, ao longo, né, a longo prazo, o consumo constante dele ajuda, inclusive, a reduzir o colesterol ruim, o LDL. Porém, né, o cominho ele não é apenas uma erva, um tempero, né, uma, uma especiaria, vamos dizer assim, é utilizada apenas para... Uh, para fins culinários. A gente usa ele bastante também na fita energética, porque ele é um, um vegetal puro do quarto chakra. Então, o cominho, ele é um vegetal que ele age na sintonia, na frequência do amor. Quando a gente está com algum problema de apego, né, tá com algum problema de algum sentimento denso guardado aqui no nosso centro, no Anahata, na nossa câmara inviolável do coração, o cominho ele vem para destravar, para equilibrar, para gerar mais harmonia e socialização. Então quando a gente está com dificuldade de se abrir para o novo, está com dificuldade para começar novos relacionamentos, sejam eles amorosos ou não, pode ser num trabalho novo, pode ser para criança que acabou de mudar para uma nova cidade, para uma nova escola, para um idoso que começou uma nova atividade, pode ser para uma pessoa que nunca foi para algum lugar que é novidade para ela e o cominho ele trabalha essa energia da nossa compreensão de que a gente não vive sozinho, de que a gente vive em sociedade. Então o cominho ele age muito nessa frequência. Então quando a gente né, não trabalha em plenitude, a gente sofre por essa fascinação do egoísmo, da ilusão, da hiper identificação com a matéria, ou então do meu plano mental. Se me falta iluminação, né, para eu trabalhar é, e entender que eu não tô sozinho, que eu venho de um lugar e que eu vou para um lugar depois que a minha matéria vencer, minha matéria expirar, o meu corpo expirar, é, quando eu sofro por essa fascinação, a gente não tem essa essa leveza para a gente conseguir se incluir, né? muito, muito mais ainda, quem sofre com o gatilho da rejeição. As pessoas, elas se acham, elas se colocam no lugar de que ah, eu quero sair com a Nath, eu quero sair com o Léo, quero sair com a Lenara, mas eu só vou se eles me chamarem. Eu quero sair com você, mas só vou se você me chamar. É, eu tô com saudade de você, mas é você que tem que vir até mim, não eu ir até você. O Cominho, ele abre essas portas, ele abre esse, ele gera esse tipo de movimento para a gente conseguir se harmonizar né, com o outro. Né? O, o cominho ele age na vibração do quarto chakra, mas os efeitos do cominho né, equilibram incl inclusive o segundo chakra. Né? Quando a gente uh, se abre, recebe essa energia, o segundo chakra, sua distância, morada do prazer, uh, que é um chakra relacionado à, à nossa criatividade, aos nossos relacionamentos, né? a nossa vida em sociedade, as nossas parcerias. Então quando a gente se abre para esse, esse mundo novo, livre de fascinação, livre de egoísmo, livre de achismo, livre de rancor, de sentimento de querer se isolar, aí a gente consegue se equilibrar e ter uma vida mais leve, mais feliz, saudável e próspera, beleza? Olha o que mais que, que o Cominho pode fazer quando a gente ativa ele pela fitoenergia ele estimula a expressão dos sentimentos, ele libera bloqueios emocionais, favorece a liberação do coração de antigas tristezas guardadas, ajuda a conseguir entender os sentimentos das outras pessoas, a gente tem iniciativa para ajudar o próximo e ser solidário, e se socializar com as pessoas, e melhora o nosso ciclo de amizades. Então, o Cominho, ele atua no quarto chakra, né? que nem eu falei no Anahata, que é o chakra cardíaco. E daí, quando a gente absorve essas energias dele, quando a gente inclui o uso do cominho, não apenas como tempero, mas a partir de agora, eu espero que você tenha, desenvolva esse hábito, né? De usar o cominho como um tempero ativado pela fito energética, eu já vou te ensinar como. Quando a gente inclui essa energia e trabalha com ela constantemente, a gente tende a evitar infartos, taquicardia, angina, paradas respiratórias, asma, deficiência pulmonar. É, falta de imunidade, circulação precária, é, gripe, lúpus, que são decorrências da baixa imunidade. Isso tudo porque a gente está agindo direto na causa antes do problema se manifestar. Então, a pessoa que ela é muito nervosa, muito apegada, né, tem tanta coisa na energia dela que essa pressão, esse excesso, se torna um excesso também no corpo físico. Então, doenças arteriais, esse excesso de energia densa pode se somatizar na região do peitoral, né? pode ser um câncer é, um, de linfas, né? um, um linfoma aqui na região das axilas, pelos linfonodos. Ou então, no caso das mulheres, dos homens também, câncer de mama, câncer aqui no peitoral. Então, um câncer de pulmão também pode dar, porque a gente passou muito tempo sustentando uma vibração de baixa qualidade, de baixo quilate frequencial vibratório. Né? Então, quando a gente inclui o cominho, que é um vegetal que atua aqui no quarto chakra, não só a gente se livra, e trabalha na causa de forma preventiva, ou seja, antes da doença se manifestar, como também a gente equilibra esse quarto chakra, que ele é responsável pelo nosso equilíbrio total. O quarto chakra, ele está no meio, entre os chakras superiores e também os chakras inferiores. Então, quando o meu chakra, que está ligado ao equilíbrio, à cura, à verdade, está equilibrado, esse equilíbrio, ele é reverberado para os dois lados do meu corpo. Então, tudo fica em sintonia, inclusive eu com o mundo externo a mim beleza tá mas então eu vou tacar cominho vou pegar cominho e vou colocar em cima da carne de tudo tempero vou jogar cominho em cima do ombro tomar banho de cominho não que que você vai fazer você vai fazer sachê da maneira como eu vou te ensinar para você conseguir equilibrar né a sua energia essa aqui é uma planta né fica a dica do Luiz aqui é, essa planta aqui ela é uma das minhas favoritas na fita energética, porque eu uso ela em quase tudo, é uma planta coringa para mim. Então, eu gosto bastante, tanto do cheiro, tem gente que acha forte, eu acho, eu, eu gosto de cominho. É, eu, eu, ela está no meu time, porque sempre alguém está precisando de amor. Sempre alguém está com alguma dificuldade, ou a nível de família, ou a nível é, empresarial, no trabalho, ou na escola ou num relacionamento, ou numa atividade, numa academia. Ah, tem aquela pessoa que sempre implica. Usa cominho pra você, coloca um sachêzinho, que nem eu vou te mostrar como é que faz. Vai pra academia com sachê, primeiro você vai sentir aquele cheirinho, né, se você não acha ruim. Uh, mas também a energia do sachê vai te ajudar, por exemplo, a ter mais tolerância com as inferioridades dos outros, a você saber lidar com quem precisaria estar tá usando o cominho, mas não usa, então você usa para você não sofrer com aquela pessoa. Então o cominho ele vai bem em várias situações, tá bem? Eu vou pegar aqui um pedacinho de tecido, que eu acho que a Nath deixou preparado aqui para mim, né Nath? Com muito amor e carinho. Sachê é muito difícil, então olha só o que, que você vai fazer. Um pedacinho de tecido, a planta que você vai usar, você então, é precisa dar uma borrachinha que é prático de amarrar você vai ver direitinho e daí tesoura para cortar a cabecinha do sachê você vai ver então aqui tá focando direitinho vai dar para estar focando que nem os blogueirinhos faz né vai dar então o que que você faz uma pitadinha unidade universal tibetana de medida então uma pitadinha de sachê uma pitadinha de cominho perdão Você vai pegar a pontinha da frente e levanta. Pontinha de trás, você levanta e encontra com a da frente. Beleza, tá aqui. Com essa mão livre você pinça. O que, que eu gosto de fazer? A parte da frente eu viro para frente, pinçou. A parte de trás eu viro para trás, pinçou. Aí eu vou repetir. O que eu virei para trás, eu viro para trás de novo. E o que eu virei para frente, eu viro para frente de novo. Aí ficou esse cabelinho aqui. O que que eu faço? Eu vou mudar, que daí fica mais fácil de amarrar. Vou trocar de dedo, então eu seguro aqui, viro e o cominho tá tudo aqui em cima. Tá vendo? O cominho tá aqui em cima? É o pozinho. Então essa borrachinha aqui é, bola, é borrachinha de silicone que as pessoas usam para fazer penteado, para amarrar cabelo. É uma borrachinha de silicone que é ela mais simples assim, ó. O que que eu virei o sachê, porque daí eu só passo por cima. Se fica o cabelinho por cima, fica mais difícil. Aí eu cruzo, passo por cima, cruzo, passo por cima, cruzo, passo por cima e vou costurando. Vou amarrando com um elástico até eu sentir que tá firme. Ajustei aqui, ficou o cabelinho, o cobinho está aqui bem cheiroso. Eu vou cortar esse cabelinho porque eu não gosto, me incomoda. Tesouro de costura da vovó. Cortou. Tá aqui o sachê de cominho. O que, que você vai fazer? Você vai fazer sete desses daqui. Vai fazer sete desses. E vai ativar pela fitoenergia. Então, depois que você faz o sachê, você faz o sete, né? Então, vou só chegar pro lado aqui. Imagina que tem sete. Já fiz o sete aqui. Todos os sete você vai ativar. Então você vai esfregar as mãos um pouquinho, envolver o sachê, né? o 7 no caso. Vai imaginar que do seu coração vai uma luz verde. Quando volta o verde, do centro da testa vai uma prata. E volta a prata, vai o verde e isso oscila. Prata, verde, prata, verde, prata. Até você sentir ou imaginar ou visualizar que o sachê está pulsando verde e prata sozinho. Aí você vai usar um por dia. Se hoje às 14 você colocou o sachê, Amanhã às 14 você pega o primeiro, joga fora em nicho comum e pega um segundo. Até as 14 horas do outro dia. Aí no outro dia você joga o segundo fora pega um novo. E assim você faz até usar né, todos os sachês durante sete dias. Faz isso, socializa, melhora a rancor, melhora a mágoa e sim, tem uma vida mais leve. Faz o sachê. Ou você pode também usar uma pitadinha por dia na comida, né? O interessante é você fazer é, sachê para você andar com a sinergia o tempo todo e não apenas ter contato com ela uh, durante a refeição. Faz isso e depois você me conta aqui nos comentários o que, que mudou na sua vida, tá bem? Beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.